Ora, a violência doméstica é um fenómeno antigo que, nos dias de hoje, uh, foi projetado de uma área que era associada ao segredo e da privacidade a um contexto mais público, onde assume características de violação dos direitos do homem, de alterações uh, na esfera da intimidade e, portanto, com um impacto e uma leitura que se impõe muito mais global. Sendo construtuoso, de opinião, de representações e de uma forma que nos ajuda também a ver o mundo, os meios de comunicação social também espelham exatamente este este fenómeno de uma determinada forma. E foi a tentativa de saber que forma é esta que nos fez avançar com esta investigação, cujos objetivos principais era, com base no arquivo.pt e na recolha de um conjunto amplo de notícias cujos conteúdos e discursos foram analisados, proceder ao seu enquadramento e tentar avaliar que contributos para a compreensão da problemática geral da violência doméstica que eles podem trazer e, ao mesmo tempo, que implicações é que isto pode aportar, quer para as audiências, para a sociedade e para a própria produção mediática. Neste sentido, recorremos então, à pesquisa avançada do arquivo.pt e, em três jornais diários, de maior tiragem nacional, recolhemos 217 uh, notícias na versão impressa e online no período de 2013 a 2017. Procedemos a uma análise temática de índole interseccional que nos permitiu trabalhar os significados, irmos depurando a sua apresentação e chegar a três grandes temas uh, finais. Estes três grandes temas são os relatos, os relatos de histórias privadas, as performances do sistema e aquilo que nós denominamos como relatos de casos mediáticos. No primeiro tema, encontramos com particular relevo o sensacionalismo nos títulos. E isto está muito associado à existência de associações bizarras, estranhas, por vezes sem qualquer conectividade direta à temática da violência doméstica e que apenas apresenta alguma bizarria que aparentemente visa chamar a atenção. Temos mais informações, mas gostaria de destacar aquilo que nós chamamos de títulos perigosos. Justo nos títulos perigosos, essencialmente, encontramos situações em que se associa no título o pedido de ajuda por parte da vítima em contexto hospitalar ou em contexto judicial e a imediata ocorrência, num período muito curto de tempo, do homicídio posterior da mesma vítima. Na mesma linha, encontramos narrativas gráficas, que nós chamamos desta maneira porque são saturadas de pormenores e de minúcios, que não trazem qualquer acrescento de validade informativa e que, pelo contrário, saturam a, a leitura, a, mantendo -a no registro do acontecimento e não permitindo passar para lá do acontecimento, ou seja, para a problemática em si. No oposto, Encontramos narrativas vazias em que o registro é completamente telegráfico, há meia dúzia de informações muito secas, muito concisas, que também, por seu lado, correm o risco de banalizar, normalizar e padronizar situações que não têm nada de de benévolo e, portanto, não tem nada de normal. Por outro lado, encontramos também ainda, encostado nas, nas notícias que constituíram uh, sustenta, a sustentação destes primeiros grandes temas, outras vítimas e outros agressores, que é a ocorrência de violência intra e intergeracional, ou seja, para além da de conjugal, alargada, por exemplo, aos pais, aos pais e idosos, e em que não há uma distribuição do género feminino e masculino tão equitativa quanto, não, equitativa não, tão comum como era hum, já a tradição, que era o sexo masculino como o agressor e o sexo feminino como a vítima. Como segundo grande tema encontramos as performances do sistema, que foi o nome que nós demos às notícias que, de certa forma, exibiam e espelhavam respostas sociopolíticas. Permitiu-nos perceber que a violência doméstica, uh, nestas notícias, revela claramente a sua, a sua permanência na agenda política, da esquerda à direita, portanto, é uma preocupação sociopolítica transversal que Muitas vezes é traduzido em estatísticas que, sendo vantajosas porque dão corpo ah, e, e constituem uma realidade específica, também não dão a verdadeira dimensão do problema se nos centrarmos apenas nelas, mas, na nossa opinião, surge também aqui um tema muito interessante que é o surgimento, através das notícias, da possibilidade de opinião pública criticar ou melhor, aceder às críticas das decisões judiciais, em que normalmente, por exemplo, um juiz decide uma coisa que pensa-se que será suficiente e depois acontecem uma série de tragédias decorrentes dessa decisão. Há, pois a constatação de que temos mudanças em curso que, em termos sociopolíticos, uh, vão refletindo, por exemplo, novas tecnologias, controle do comportamento dos agressores e apoio às vítimas. Nos lados de casos mediáticos, uh, essencialmente, encontramos aquela circunstância que dominamos de uma ausência de acréscimo de, de valor informativo, mas, Encaixamos aqui também o caso do juiz Neto de Moura como o trazer para a praça pública e para o exercício de uma cidadania responsável o poder crítico de se pensar sobre decisões que foram tomadas, claramente, não registro eventual de um comportamento discriminatório por parte de alguém que tem uma figura de autoridade. Ora, em jeito de conclusão, o que é que estes três grandes blocos nos vieram num dos casos, apontar, noutros casos, confirma que há uma ideologia hegemónica, ou seja, em que prevalece um desequilíbrio de poder que está patente uh, nestas notícias e que não facilitam a informação uh, que se pretende clara uh, e inequívoca. Por outro lado, o sensacionalismo, que é um fator conhecido de desinformação, também está muito presente. Em termos de performance do sistema reconhecemos então nestas notícias a presença na agenda política que tem uma grande vantagem, que é vai dar voz e vai envolver outros, vários agentes de vários palcos, uh, que tomam posições e que também são avos crítica. Em suma, não, não há dúvidas que podemos encontrar algumas mudanças. Então este estudo encontrou uma hegemonia de uma ideologia que sustém o desequilíbrio entre poder entre vítimas e agressores, pelo menos nas notícias analisadas, com limitação na exploração de, das causas do fenómeno, com limitações na promoção do poder de autodeterminação das vítimas, que escolhem por vezes uh, interromper o ciclo da violência doméstica, na divulgação em grande parte das vezes, das consequências para o agressor e na expressão de poder de mudança que os produtores de discursos mediáticos têm. O arquivo.pt facilitou então uma reflexão crítica sobre violência doméstica nas notícias que avaliamos o equacionar do envolvimento ativo de cada cidadão na discussão desta temática e a valorização dos produtos mediáticos nas alterações sociais. Eu gostaria de acreditar que o papel dos médias na eliminação da violência doméstica está exatamente no poder que lhe reconhecemos de transformar as visões do mundo acerca das sociedades e das normas socioculturais que toleram a violência doméstica. O papel das audiências, entre muitos outros, é o de reclamar o exercício desse poder. Muito obrigado pela vossa atenção.